Te quero do começo ao fim, pra você é o luto medalhinho Eu te quero agarradinha, eu te quero sempre assim O um sonho eterno pra mim, quero que diga logo aquele sim Encontras contigo o um som de Shaolin E tudo se torna bom quando o senhor ele sim Ela é minha droga, ela me sinto viciado, morro apaixonado A gente ficou retardado te quero ir sem ti Me muero, vou e a ser sincero Que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quero ir sem ti Me muero, vou e a ser sincero Que tu eres mi mundo entero Então vem, deixa o vagabundo te ler pra me esquivar, Todos os dias poder te beijar Bateu aquela vontade de te agarrar Juntinhos caminhar E aí vamos largar Vem comigo, vem pra cá Quando eu acabo de se apaixonar, você me deu asas pra poder voar Meu bem-estar, sempre eu vou te amar, é contigo eu quero ficar Na roda de amigos, o ponto é aquela, quem é? A mais bela de barreta. minha cinderela, essa foi pra ela Na carteira é a foto dela, essa é minha cela, eu tô preso nela, chega perto, tô fiel, sem medo, não é amarela F.C. Minha poesia, eu e você, era tipo fantasia, quem diria, ainda da putaria, tu não sabia o que faria, acontecia, vendo me batia, mas não te perderia, deixa rolar, deixa se entregar, vem, vem pra cá.